Uma pessoa que não perceba ser humano e tenta utilizar a internet para vender não vai ser bem sucedido sem perceber a natureza, o ceticismo, a necessidade de confiança e de validação que o ser humano tem. Como é que eu tenho um assistente no meu carro que me conduz ao sítio certo e eu não pago nada por isso e se me tentarem cobrar um euro por isso eu vou ficar a achar que é um ultraje. Ou nós somos aqueles que questionam o status quo e porque o progresso só vem ao questionar o status quo, ou nós somos aqueles que questiona e que adota as novas filosofias e formas de estar e ser, ou então vamos ficar para trás. E eu prefiro estar desatualizado de certas coisas e não saber que é que marcou o gol de ontem, do que ter que levar com essa informação toda que vai ocupar espaço no meu cérebro. Depois eu não tenho rampa, rampa para precisar tudo. Não há tecnologias boas ou más. As tecnologias são boas ou más dependendo do uso que o ser humano nos dá. Pois treinar o ser humano é o que determina o a tecnologia. A educação foi desenhada num modelo de fábrica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 Assim como nós assumimos que o Spotify deve ser de graça, nós se calhar assumimos que a democracia é o estado natural das coisas. Quando o sistema de educação mudar, não necessariamente o sistema de educação tradicional, mesmo que esse continue como está, temos que ter modelos alternativos que criem pessoas mais conscientes, mais curiosas, de bom coração, humildes e essas pessoas vão construir o futuro.